Fala, fala galerinha! Oi, eu sou o Norberto e essa é mais velho Elefante Literário. E hoje a gente veio trazer os nomes dos sorteados do VEDA. Acabou! Quase que acabou esse VEDA. Meu Deus, gente. Que... Vocês gostaram? Sim, tô <risos> <risos> <risos> que dizer que sim. Quem não acompanhou, a gente já fez os sorteios no Stories, Norberto fez na verdade. Isso. E a gente vai só anunciar os nomes aqui, mostrar os kits. Rapidamente, quem quiser saber mais detalhes, só vê os vídeos de novo. mas Vai deixar aqui os links deles no, na descrição e vai dar pra yes. você. primeiro kit, eu não lembro qual foi o número, acho que foi 252, se eu não me engano. Foi de... que é esse aqui, ó. Vem com inclusive. Foi de Giovanna Rodrigues de Goiânia, Goiás. Então, a gente vai entrar em contato com Giovanna. Vai mandar os dados dela e a gente vai enviar este kit bem bonitão. E espero que faça muito bom, boas leituras. O sorteado do kit número 2, que é esse aqui que eu tenho em minhas mãos. Quem quiser ver os livros detalhadamente, é só acessar o link do vídeo original nos comentários. Foi Daniel Fernando de Indaial, Santa Catarina, sorteado número 66. Este terceiro kit maravilhoso, que vai com este elefantinho também, foi para Natália Magalhães, de Nova Linda, Ceará. Bem aqui pertinho. Eu acho que é pertinho, não eu sei. Eu acho também. Mas será bem é. né? E o quarto kit, que é esse aqui, cheio e repleto, cheio e repleto é a mesma coisa, de sucessos. Quem vai levar pra casa é Luan Silva Medeiros, de Corrais Novos, aqui no Rio Grande do Norte, né, é. nosso vizinho. Esperamos que todas as pessoas sorteadas façam boas leituras com esse kit, que a gente, né, tem o prazer de estar tá doando. Contribuindo, contribuindo para... para a cultura a gente queria deixar registrado o nosso agradecimento a todas as pessoas que... Acompanharam, que participaram do VED, a gente ficou muito feliz com a diversidade de pessoas Muita gente de muitos estados, a gente Sim. ficou tipo, meu Deus, que massa E é isso, se não ficou pra essa, dessa vez, tem algum tempo pra o sorteio mais pra frente E também agradecer pra quem acompanhou a gente no VED, mas a gente pode agradecer melhor amanhã Porque que ir amanhã. Ah ainda tem que amanhã, ainda tem amanhã outro dia, então fica ligado que só lembrando que a gente vai entrar em contato com essas quatro pessoas que foram sorteadas aqui por e-mail. Então fiquem atentos aos e-mails de vocês. Se vocês conhecem as pessoas que foram sorteadas, né, avisa elas que olhe o e-mail lá para acessar. Porque se elas não retornarem para a gente esse contato até sexta-feira dessa semana que está chegando agora, primeira semana de maio, a gente vai fazer um novo sorteio. Então é isso. Esse vídeo foi para divulgar este resultado. Desses sorteios. O link pra playlist do VEDA tá aqui no box de descrição. Aqui nos cards também tem o um link pra essa playlist. É só clicar e assistir todos os vídeos que você ainda não viu. Fica ligado que amanhã tem o último vídeo da gente aqui durante esse período de VEDA e. Valeu! Valeu! Eu nem consigo eu nem na minha mão isso. Como não? Oi?